Você viu? Hoje a é escrita tá bombando, hein? Onde? Êêêê, é, Macarena! Ai! Ai. Ale a tua corpo alegria, Macarena, que tua corpo vai dar-lhe alegria e goza boa. Fala pessoal, meu nome é Bruno Mandeira Para esse programa, eu, é, na verdade, só tenho que me concentrar aqui, porque me fizeram mudar o script de última hora. Quando a maré é baixa, que se vê quem está nadando pelado. Fala pessoal, é. É. Eric Marinelli, bora para mais um resumo semanal. E é no meio da dificuldade que encontra sua oportunidade. O que não quer dizer que sua oportunidade amanhã não esteja caindo mais 50%. Boa tarde, galera. Lourenço de Grioli aqui. Minha... Ah. Vai, manda bala. Minha frase é aquela muito boa, do Howard Marks. É, you can't predict, you can prepare, em português, né? Você não pode prever, você pode se preparar, né? Então, momentos de... Você quer pegar a audiência com a calça arriada mesmo, porque desse jeito, <risos> eu falando em inglês, cara, pra quem não sabe inglês, aí é sacanagem, é triste, hein? É o um Mas aí é a tradução, né? A gente fez a tradução aqui. É um bilínguas. Você... É... Eu prometi de fazer uma pergunta e inesperado, eu queria perguntar pra vocês, no que, que vocês estão investindo pra se proteger da recessão? Lourenço primeiro, pode, pode desenrolar. Ah, tô continuando meus aportes normais, assim, fazendo método de rebalanceamento, né? Então, se a ação tá caindo, eu tô aportando a linha ação pra manter tudo... E cripto, a... você tá aportando agora? Não, cripto não. que é isso, cara? Ah, tá que que cripto, agora, é que tá cara. caindo bastante, mas eu comprei quando tava lá embaixo, né? Então, minha porcentagem ah, do portfólio... Ah, tava mais baixo que isso, é? a gente é, falou isso no odd. podcast. É. O Lourenço comprou no preço médio de... Quanto? 3 mil dólares o Bitcoin? Tava na época? É, 3 mil dólares. Mas aí, as principais foram Cardano ali nos 300 né, de dólar. Meus parabéns, você nunca mais vai conseguir fazer isso. É. Foi sorte. Eu acho. Tomara, né? Se cair pra é, 3 centavos... Tomara centavo. que você consiga de novo, né? Não, tomara que eu não consiga. Imagina cair pra 3 centavos de dólar, já era. 3 <risos> é, é, vai ser duro, cara. Cara, eu sigo o mesmo método de rebalanceamento. Eu já tinha cripto hum. uh, num, num percentual bem pesado da minha carteira. Mas meu preço médio não estava tão baixo assim. Uh, então eu estou aportando em cripto, só que meu último aporte foi renda fixa. Até aproveitando aí né, o ano da renda fixa. Pegando aí um IPCA a mais, uh, lastrado em mais juros semestrais. É, long, é longo Se, ou curto? Longuíssimo. É, o meu é curtíssimo. Longuíssimo, é o mais longo que tem. É, eu estou seguindo, seguindo a recomendação do nosso analista de renda fixa, André Fialho. Curto tô no, no IPCA curto. Você tá contra, contra a maré, contra a tendência. É que eu, eu falei com o André também, só que assim, o meu não é. não pretendo treinar esse papel. É segurar e torcer para o Brasil não quebrar no meio do caminho. É, eu, eu tô com uma estratégia, na verdade, que é de rebalanceamento, como sempre, só que rebalanceamento geralmente você coloca uma porcentagem da sua carteira que você quer chegar naquele balanceamento e se um ativo tá caindo bastante você tem que aportar praticamente só nele Isso. por consequência os meus últimos aportes são totalmente incrível <risos> e <risos> o meu rebalanceamento diz que eu tenho que vender renda fixa para comprar cripto é, como ainda tá num percentual pequeno que eu tenho que vender de renda fixa para comprar cripto incrivelmente eu não cheguei a esse ponto ainda mas se continuar caindo provavelmente eu vou ter que chegar nesse ponto para pegar a caixa para alocar em cripto eu tento fazer de uma forma é, totalmente racional e não emocional só olhando a minha planilha falando o que eu tenho que fazer então isso acho que mitiga uma parte do, do, do, do risco de você fazer uma decisão errada é isso eu até acho engraçado porque pelo menos comigo né eu eu não curto muito fazer o rebalanceamento dinâmico né vendendo posição para aportar em outra eu sempre tento trabalhar com aportes novos no que caiu mais. Só que chega um ponto que não tem muito como você fazer isso. É, depende do seu patrimônio. É, exatamente. Se você ganha muito em alguma coisa, é. você vai chegar num problema que você só vai conseguir resolver quando aquela coisa cair muito, que é no caso de cripto. Se você aloca 5% e o negócio passa a valer 25%, passa a ser 25% da sua carteira, porque subiu cinco vezes, uhum. ou você vende, ou você vai ficar com 25% da sua carteira em cripto. Por muito tempo. E esse é o mau costume que cripto causa, cara. Porque eu não, eu não acho problema em, pô, treinar cripto, troca uma, pega outra. Agora, com ação e, e renda fixa, puta, eu já. Inicialmente, vejo... sua ideia era deixar quanto do portfólio em cripto? Lá atrás, assim. Lá atrás, no início, eu comecei no início, a investir. É... Era 3%. E aí virou tipo 20... Subiu para uns 30 e agora eu estou tentando segurar em 20, entre ah, 15 e ainda 20. Ainda bem, achei ah, que você ia falar, ah, agora voltou para 5. Ia não, ia falar, não, não, que, tô... que coisa triste. Estou segurando ali nos 20%. O que, o que é bastante coisa, eu não recomendo que quem não veja isso o dia inteiro faça. Nossa. Quando eu comecei ali, em 2021, teve alta, meu, meu patrimônio chegou a ficar 70% em cripto. <risos> <risos> Eu acho que isso, esse tipo, esse tipo de decisão é pautado em idade. Quanto Também... mais novo você é, eu não vou dizer irresponsável porque deu certo para ele, é. né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que fez isso em determinados momentos deve se arrepender muito olhando agora, inclusive o pessoal do Twitter, que eu vi desesperado. Agora eu acho que acabou o desespero, porque essa galera já parou de falar, já ficou triste demais, já foi embora, não mexe mais no Twitter, mas na época que Terra Luna estava colapsando, cara, o cara que eu vi de gente desesperada que fez exatamente isso aí então o desespero saiu do, do varejo e passou para as instituições né? É, exatamente o varejo <risos> sofreu antes e agora o problema é de liquidez e das instituições realmente honrarem os pagamentos enfim e, e o varejo é... também se ferra por consequência né porque no final das contas o varejo é quem alocou na maioria das instituições direta ou indiretamente então até para é. começar vamos falar do semestre do Bitcoin acho que foi o pior <coughs> semestre da história é... Aliás, foi o pior mês da história e o segundo pior semestre da história. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa performance. Então, a gente, né, primeiro de julho, hoje, então o dia de ontem foi uh, emblemático, né? Porque a gente teve um fechamento diário, trimestral e semestral no mesmo Kendall. Uh, foi então, né? Estatisticamente, tivemos aí o pior início de ano da história do Bitcoin, o, pi o segundo pior trimestre do Bitcoin e o pior mês do Bitcoin de toda a história é, a gente fechou o mês aí com quase menos 40 cento né 40 por cento de desvalorização no, no Bitcoin a gente iniciou o mês é até estranho pensar isso mas eu acho que no começo do mês a gente ainda tava nos 40 mil se bobear é deve ter sido é, isso 30, Deixa eu uns pegar uns 30, um é, acho que foi uns trinta e tantos mil para agora lutando aí para manter o suporte dos 20 é, acho que na madrugada de ontem para hoje ou diante ontem para uh, ontem batemos ali nos 18 mil de novo Uh, o cenário macro também não tá ajudando muito possi possivelmente a gente vai testar os 17 é, lógico isso aqui não é recomendação de investimento mas minha opinião pessoal é de que vai cair mais um pouquinho e vamos ver até quanto mas... você, você você acha que vai cair bastante assim até tipo eu eu sou pessimista eu já falei aqui a minha percepção e a razão pela qual sou pessimista eu acho que o macro pesa para caramba não deveria pesar se a gente for olhar na tese é, mais de longo prazo do Bitcoin que é do fato de ser uma reserva de valor mas no curto prazo a gente tem muita gente que entrou sobre a perspectiva que era um ativo de tecnologia que ia valorizar para caramba e aí quando você enxuga liquidez tanto que tem um gráfico muito bacana que é do m2 que é, é liquidez a gente pode interpretar dessa forma e tá tendo uma correlação inversamente proporcional você vê que na medida em que a liquidez cai Aliás, diretamente proporcional. Na medida que a liquidez está caindo, que o CM2 está caindo, o Bitcoin também está caindo junto. Então, é uma coisa que está ficando é, muito relevante. Eu acho que esse cenário de liquidez deve continuar fazendo diferença, principalmente com as instituições com problema. Pô, o, o cenário não é muito favorável, inclusive para frente, se você olhar a curva de juros, recessão, dificuldade econômica tá se falando em stag inflação, então inflação alta e recessão, que é uma coisa que a gente não viu muito bem na nossa geração, você viu na década de 70 lá nos Estados Unidos, nossos pais provavelmente viram aqui no Brasil de uma forma mais forte, mas é um negócio, de certa forma, para a maioria das pessoas que investem em cripto e ativo de tecnologia, que geralmente são mais novas, totalmente inóspito. Né? Então é difícil ter um otimismo nesse contexto, mas se munindo de tomar uma decisão errada, de tentar adivinhar o fundo, eu acabo comprando. É, é engraçado, uh, tipo, estudar a história e viver o que está acontecendo agora, né? Por mais que você veja todos os acontecimentos que já tiveram, cara, você estar passando por isso, por mais otimista na tese que você seja, cara, é difícil você estar, tá, pô, feliz, né? O negócio não para, não para de cair. Mas respondendo a pergunta inicial, se eu acho que vai cair um pouco mais, eu acredito que sim, porque eu sigo um pouco aquela tese do... Ah, o fundo realmente vai chegar quando meu só tiver todo mundo desesperado não sei o que é só terror e eu ainda vejo algumas pessoas otimistas seja em Twitter ou outras outras redes eu acho que tem tem mais margem para cair mas a gente já tá num ponto que a simetria para cima é muito maior é no histórico geralmente quando chega no fundo é quando e realmente, as pessoas param de acreditar na funcionalidade do negócio. Falam, é. não, o cripto não vai vingar, não vai ser uma reserva de valor, não vai ser algo útil. Sendo que fundamentalmente não mudou nada. Não mudou nada é exato. só o valor. É só uma questão é de só o valor. Geralmente, é. na história, é assim. Até perguntaram aqui qual, qual o preço, que, aliás. Ó, qual que é o maior é, drawdown do BTC? Cara, tinha um gráfico. Eu não sei se a gente chegou a colocar em alguns relatórios que mostrava os ciclos de baixa do Bitcoin e quantos dias eles costumavam demorar das últimas vezes. Tô puxando agora. Tá, que tava... Ele tá em algum relatório? Porque aí eu até projeto eu, aqui. Eu te mandei no Teams, tá? No, na mensagem. Alguns minutinhos, pessoal. A gente já volta com esse relatório aqui. Vou tentar achar e aí a gente já volta com ele. Não, mas aqui ó, o maior drawdown do BTC foi em é, 8 de 6 de 2011. Foi quando ele saiu lá de 31 dólares para 2 dólares. Foi uma desvalorização de quase 94%. E durou aí 160 dias aproximadamente. É, e se você olhar, a maioria dos, dos grandes ciclos de baixa eles chegaram a bater na faixa dos 80% de queda. Então a gente teria até um pouco mais de queda para acontecer se fosse para bater esse drawdown tão severo. É entre 80% e 90%. Mas como eu falei, é muito difícil a gente olhar, porque eu falei isso no último podcast. Olhando aqui, a gente tentando olhar para trás, muitas das coisas que estão acontecendo nunca aconteceram no histórico. Então, a ah, Putz teve uma baixa maior do que todos os meses da história do Bitcoin nesse último mês. Então, é muito difícil a gente olhar para trás e falar, pô, vai se concretizar o drawdown. Tanto que muita gente não acreditava que isso pudesse acontecer de novo no mercado cripto, esse ambiente geral com uma queda muito grande. Eu ouvi muito essa narrativa. Porque a gente tinha muito mais investidor institucional no mercado cripto, e teoricamente essas pessoas seriam mais fundamentalistas, mais de longo prazo, e cederiam menos ao FOMO, que é o Fear of Missing Out, e não acabariam alocando em cripto, simplesmente por achar que estão perdendo uma tendência e depois vendendo. Isso perdurou por bastante tempo. Eu escuto essa tese desde Sim. 2020 que o contexto e o, o, os investidores mudaram. E no final das contas, muitos dos institucionais que acabaram entrando, que são fundos de VC, que são as empresas de lending, foram... O governo de El Salvador. É, foram, não, e muitos foram os, o, o pontapé agora para a gente ter essa baixa, por exemplo, ficando ilíquidos, eh, tendo-se alavancado demais. Então é até interessante como esse comportamento foi diferente do que se imaginava. E institucional, se a gente for olhar até o retrospecto, tem muitos casos de institucional em mercados tradicionais que também deu problema. Só que mercado tradicional é um pouco diferente. Eu estava ouvindo isso num podcast hoje de manhã, inclusive, é, que o cara falou, em mercado tradicional, geralmente você tem algum regulador, algum ente que resgata. E ele resgata para quê? Para impedir que haja a materialização de um risco sistêmico. Então, que o, o dominó acabe caindo e derrubando tudo. É, em cripto, você não tem um agente central. Então, quando alguém faz alguma coisa errada ou de má-fé, você vai derrubar o dominó todo porque ninguém vai resgatar. E hoje em dia quem está tentando resgatar são justamente outras empresas de cripto que precisam, que parar, precisam isso. parar isso. Exatamente. Então é a Exchange, é a empresa geralmente mais capitalizada que está tentando segurar isso no mercado. Mas uma empresa capitalizada é, fazendo as medidas e proporções, na minha concepção, não é tão... É, não tem tanta capacidade de fazer e de resgatar, como por exemplo um banco central, algum, algum agente centralizado porque o cara tem muito mais controle da moeda daquele ativo efetivamente que está causando é com a alavancagem aquele aquele do derrubada dominó então a gente não consegue muito bem comparar qual que é o parâmetro e quais que são as soluções quais seriam as soluções no mercado centralizado e descentralizado mas esses institucionais de fato geraram uma uma queda bastante grande começou inclusive com terra luna e foi espalhando para o né é, acho que o destaque aí do, do Salvador dessa desse ciclo em particular tá sendo para o Sam né o, o CEO da FTX que é uma uma das maiores corretoras, só que, cara, se cripto não morrer, ele vai ele eventualmente vai se tornar maior corretor eu acho que ele tem grandes chances aí de passar o CZ da Binance que o cara tá comprando tudo o ele timing, tá comprando tudo o timing é diferente né porque os, os uh, o CZ ele começou antes salvo engano porque o Sam ele tinha outro negócio em cripto que é até a Alabama que é um, um, um é, uma, é uma research é é, VC o ele, isso tem, tem, o CVC, ele tem, tem alguns tudo. negócios ah. e depois isso se transformou na FTX e começou a ganhar participação de mercado mais relevante então acho que o timing também é um pouquinho diferente talvez realmente nesse ciclo se seja uma virada e o que eu acho interessante é que toda vez que a gente tem esse ciclo de mercado existe uma concentração geral em cripto então é, exchange se concentra todos os negócios voltam a se concentrar e você tem uma consolidação do mercado e até mineração então por exemplo mineração cara para muito minerador pequenininho fica inviável você fazer mineração agora e aí você tem uma concentração em exchange mesma coisa então acho que esse movimento que você tá falando do Sam, Tentar comprar e tentar eventualmente salvar algumas empresas do mercado é uma consolidação, e no final é. das contas ele vai sair muito maior do que ele entrou. Aí no mercado de baixa a gente acaba voltando para a máxima lá do cash king, né? Quem tá com grana agora, meu, tá aproveitando. Que ou o mercado some de uma vez e tudo quebra, ou eventualmente vai retornar, e quem tá fazendo essas compras agora com baita de um desconto, lá na frente, vai colher os frutos. Uh, o SEMA aí é o destaque uh, desse ciclo em particular. É. No... Deixa eu até fazer um, um switch. Eu acho que é, no fechamento de ontem teve uma movimentação um pouquinho engraçada no último candle que você estava comentando. É, né? exato, exato, Que foi... É de repente no último que acho que foi das 8 da noite foi literalmente noite. no último na última hora no último quem do gráfico de uma hora foi das 8 para as 9 da noite que é quando acontece o fechamento e ele valorizou para caramba e formou uma... é entrou um baita de um volume de compra não foi suficiente para para finalizar o dia nem o mês nem o trimestre no positivo não ia precisar de bastante mas coisa. veio um baita volume literalmente no último na última hora né de, de fechamento do Bitcoin que, cara, é difícil se olhar para isso aqui e falar que não foi uma operação de short squeeze, que é o que eu acredito que tenha sido. E. É, o, sh e... o short squeeze, essencialmente, é, é quando você tem pessoas apostando na baixa, então alavancadas na baixa, e aí você tem um movimento de alta que gera uma determinada alta, e aí tem a liquidação daquela posição. Então, essencialmente, para você operar alavancado, vamos supor que eu tenho é, um dólar e eu quero alavancar 100 vezes. Se eu perco um dólar na minha operação, então eu tô operando com 100 dólares, mais do que eu tenho. Mas se eu perco um dólar, a corretora Exchange, para eu não gerar uma perda maior do que eu tenho, ela vende a minha posição inteira, de 100 dólares. É, nesse caso é o contrário, o cara tá operando vendido, então ela recompra a posição. E aí você tem uma, uma alta de preço. É o que aconteceu com a GameStop. Então acho que foi o caso mais emblemático, para quem não... Geralmente o pessoal de, de cripto conhece esse caso específico de mercado tradicional porque é, é, é mais ou menos um, um negócio do mesmo ecossistema e do mesmo grupo de pessoas ali do Reddit, de comunidade, Os é degenerados. Verdade? Os degenerados. Os degenerados. Mas enfim, é, que é é até engraçado você puxar o gráfico de hora do BTC porque tipo, é um baita de um candle verde, aí na sequência já volta tudo, ou seja, só liquidou uma galera, depois voltou e estamos aí tentando voltar para o suporte de 20 mil. Vamos ver o que vai acontecer, lembrando que nos últimos finais de semana, que foram o, os momentos de, de montanha-russa aí, então coloquem seus cintos e preparem as compras. Não, todo final de semana eu chamei o Eric das últimas vezes. Falei, cara, você tá vendo isso de Não. novo, cara? Tá muito feio. Hoje, esse negócio. hoje, ontem de manhã eu recebi uma mensagem do Bruno de manhã assim. Acho que a primeira, antes do bom dia, era tipo a, o gráfico do Bitcoin tá feio, hein? Eu falei, pô, tá. Não, e no, e no final de semana tá o pior é que a gente é cadastrado em um monte de coisa de cripto. Não sei vocês e as plataformas de cripto elas ficam mandando push então ela fica o final de semana inteiro mostrando para você a desgraça que tá acontecendo então você não tem não é, não é que nem mercado tradicional que você tem um período ali que você descansa beleza você sabe como vai abrir na segunda-feira você sabe se deteriorou se não deteriorou você consegue ter uma visualização não cripto é no sábado ali fim do dia ele esfrega na sua cara, assim, nossa, tá perdendo 10% hoje. Teve um desses que foi o mais bizarro, assim, que eu acordei de manhã, puxei, né, você vai ver as notificações do celular, aí tinha uma dessas, de, sei lá qual casa de research que era, que era, ah, se você não abriu os gráficos de cripto ainda, ou do Bitcoin ainda, não abra. <risos> tipo, vá fazer alguma coisa, tal, Falei, Não, nossa. eu quero até, até pedir para mostrar esse gráfico aqui, ó, se a produção puder compartilhar. É, isso aqui... Era uma época que eu estava operando em cripto. Então, esse, esse dia aqui, que foi a época do Covid, a gente estava nesse candlezinho, então, no dia anterior, eu fui dormir, eu fui dormir, eu acordei de manhã, então, aqui estava 8 mil. Estava 5 mil no dia. Eu falei, nossa, cara, o que, que aconteceu? Eu olhei assim, eu juro, eu juro que eu não acredito. Eu falei, não, tá com um problema a plataforma. E foi tão rápido, foi tão de repente, assim, e continuou caindo, continuou caindo. Se vocês olharem aqui, chegou... No dia seguinte, a 3.700. Então saiu de mil e bateu 3.700, praticamente numa variação de 24 horas. Nesse dia eu realmente entendi o que que era a volatilidade a plataforma que eu tava usando travou. Eu fiquei tentando sacar os fundos desesperado, eu falei: "Nossa, cara, eu preciso tirar esse negócio". No final eu consegui tirar, eu consegui é, eu não tava alocado em termos comprados, eu tava operando futuro, não fui liquidado. <risos> Consegui encerrar a posição e deu tudo certo, ainda bem. Mas esse dia foi Tá foi vivo complicado. pra contar a história. Tô, tô vivo pra contar a história. Vocês tiveram algum momento assim? Você teve algum momento assim que você falou, cara, ferrou. Eu fiz, eu fiz alguma coisa, eu fiz merda e entrei num momento ruim de mercado e agora tô ferrado, cara. Cara, eu tive, mas foi justamente o momento que me fez não sair de cripto mais, que foi lá no comecinho, foi, aliás, no meu comecinho, né, de 2017, que eu peguei a... até comentei, né, eu entrei no mercado ali na subida entre 10 e 20 mil, só que eu peguei toda a queda. Ali eu falei, meu, o que, que é isso? Isso aqui não é pra mim e tal, não sei o quê. Só que meu, minha opção foi simplesmente falar, tá, fiz cagada, vou fechar isso aqui, vou parar de tentar treinar coisa que eu não sei o que eu tô fazendo e guardei lá o que eu tinha, então... Lógico eu tava longe de estar numa operação alavancada tava só ali tudo que eu podia perder tava é, sob gerenciamento mas foi isso na, no meu caso não foi nada muito absurdo e você separou a carteira né você tinha uma parte em Bitcoin na época e uma parte então... em outras coisas <risos> foi até engraçado que tipo eu coloquei um valor relativamente pequeno quando eu entrei é, enfim não importa quanto mas eu parei ó vou pegar metade aqui para guardar em Bitcoin e a outra metade eu vou tentar pô Tá, tudo subia, né? Então, qualquer trade que você fazia era era positivo. Você já começa a achar que você é bom nisso. Fala, então, não, vou treinar metade e vou guardar outra metade. Aí corta para dois era anos. operação de curto prazo, sim. É, fazia, não. Né? E eu, eu, eu tradeava entre moedas, né? Tipo, ah, o hype veio para Iota, era Iota da época. Pô, fiz uma grana com Iota, aí de Iota migrei Cara, o capital. seu que aconteceu com Iota? Eu, Ixi, nossa, meu sumiu, lá, sumiu, sumiu. sumiu, sumiu não é, deve estar ali tipo assim, mas... eu acho Se eu lembro era uma das da moda ah. cara eu ouvia bastante idiota nunca mais diota, cara. eu acho que tá no top 100 ainda mas tipo sei lá tá sumiu é foi embora ah. e foi bem bizarro porque na semana em que eu entrei no mercado tinha um amigo meu que falava de iota e ele já tava um pouco mais por dentro de uh... enfim de mercado cripto no geral ele falou meu comprei iota, não sei o que acho que é um bom projeto cara foi a semana em que ele me falou isso ela saiu de, sei lá, 10 centavos para 50 centavos. E eu tava esperando a, a aprovação da corretora. Eu já tava com a grana. Eu falei, meu, já, putz, perdi o negócio de 10 centavos para 50, não sei o quê. E, e não parou. Aí foi até 5 dólares, que foi o altama Rai da Iota. Tipo, eu, eu vi isso acontecer na minha frente. Eu comprei em 2 dólares e alguma coisa. Vi até 5. Ou seja, dobrei praticamente o meu capital. Não vendi. Voltou. Aí fui para Cardano, que foi onde eu fiz um dinheiro ok. É, nossa cara é tão engraçado lembrar disso <risos> no tudo. final o, resu o resultado é que é resu o... resultado 50% do que eu tinha reservado para trade eu perdi tudo e os outros 50 de Bitcoin foi o que eu voltei um tempo depois falei pô não é que o negócio recuperou então só rodando o Bitcoin eu fiz muito mais do que eu tinha no início Rodando 50% da minha posição, eu fiz muito mais do que eu tinha no início. É uma história resiliente. Então, ou seja, não, não inventa, cara. Não precisa inventar a operação elaborada de não sei o quê. Quer tentar? Tenta, mas eu não recomendo, cara. Faz o, buy, buy, o, o beabá ali, faz o beabá <risos> que tá tudo certo. Nossa, acho que é a minha pior, pior vez, assim, foi quando eu comprei Bitcoin nos 50 mil reais. Então, você vê que faz. Tá ah, o que? 100, 100 e pouco? 100, assim? Tá 100. Tá 103. Eu não ah, Essa foi a sua pior. Foi a minha pior. Que eu comprei assim, eu botei todo o meu dinheiro que eu tinha em 50 mil <risos> e depois foi, foi caindo assim. Tá 20 All mil. De novo. Nossa. Mas aí eu consegui recuperar depois, né? pelo menos. Vai no Bayern Hold aí. Ou, ou a gente vai, daqui a uns 10 anos, contar a história do Lourenço aqui e falar, cara, ele largou a gente porque ele ficou muito rico <risos> com alguma coisa X. É. Ou a gente vai. Continuar com o Lorenzo aqui falando, putz, cara, eu perdi todas as minhas economias. tô tendo que <risos> tudo de novo, porque o cara é ou, ou é 8 ou 80. Eu... Não, cara. mas agora tá balanceado em minha carteira. Agora tá boa. Não é mais all in Bitcoin, não. não então... já, já que a gente tava falando do da FTX, queria até puxar um assunto é, engraçado. A Binance começou uma nova campanha, né? Então foi com o então, Cristiano Ronaldo. Eu, eu queria levantar essa. essa... Essa polêmica que, que vocês acham do que tá acontecendo no, no marketing da Binance, né? Que o, o Cizi ele comentou uma hora lá. Ele falou: Ah, é, agora que você vê, eu não lembro o comentário certinho, mas era dele falando que ele não fez propaganda no Super Bowl. Que porra, Super Bowl só teve propaganda de cripto. E ele falou: ah, A gente não fez propaganda, tal só que aí tipo a gente investe em outros lados, não sei o que. E agora fecharam uma parceria com o Cristiano Ronaldo. Para lançar um, uma coleção de NFTs, meio que garoto propaganda, e com o tal do Cabe. Por sinal, não sabia o nome dele, eu só sabia que era o cara do. Da mãozinha. É, aquele. Enfim, todo mundo deve saber quem é. O cara que faz os vídeos de TikTok que termina com. Só, só não sabe quem não tem TikTok ou não tem Instagram, porque eu acho que até no Instagram. Não, não, o cara é, dominou parece. tudo, cara. E assim, da minha parte, eu achei um pouco tosco. Tipo, eu não. Eu... Não é alguém que eu bato o olho e falo, pô, nossa, o cara, ah, é cri... cripto é isso, pô, vou começar a investir em cripto por causa dele. Então eu achei um pouco tonto. Eu gostei, cara. Então, eu, eu achei legal. Eu, eu achei legal porque, de certa forma, a gente tem um universo de cripto que se você for olhar no passado, as pessoas de cripto não se comunicam com pessoas não é nem de mercado tradicional é pessoas comuns pessoas que estão andando na rua pessoas que têm uma vida cotidiana geralmente o pessoal de <risos> cripto é nerd não nichado. tem social não não é nem isso mas é é, é é nichado então é um público muito específico e de uma certa forma a gente precisa quebrar essa bolha então para chegar em pessoas que não investem em cripto que são é, a massa da população que são é, fora desse universo tradicional. Então, geralmente, inclusive nesse ciclo de baixa, quem sobra é só as pessoas entusiastas que estão lá há muito tempo, que geralmente são aquelas pessoas é, mais... É, fechadas nesse ambiente cripto, que só investem nisso e etc. Eu acho legal furar um pouco essa bolha, nem que seja no TikTok ou com o Cristiano Ronaldo, pro pessoal que assiste Champions League, cara. Eu acho uma coisa bacana, assim. Acho que vai ser uma iniciativa interessante. Eu acho que foi uma iniciativa boa também, assim. Quebra os padrões e fora que as redes sociais. Dão em... Vai pegar dão o Lourenço, porque o, o Lorenzo adora futebol. <risos> o cara é o jogador de futebol aqui. Quem dera, né? Imagina, se eu fosse bom no futebol. Ia ser outra coisa aí. Mais, mas, ó, mais uma coisa para ficar rico, né? Mas em situação isso, eu acho que as redes sociais estão muito em voga, né? Então, tanto cabe no TikTok, tanto. Não sei se Cristiano Ronaldo vai chegar a postar alguma coisa no Instagram, mas eu acho que ele é uma da, das celebridades que tem, tem mais seguidor no Instagram, então ele consegue atingir um bom público ali que não. Normalmente não conhece de cripto, né? Como você falou, que é muito inchado ali. Mas é. tá, então, aí o meu ponto é esse, porque assim. Até que ponto vai ter um, um, uma virada, vai ter uma conversão de público desse, dessas pessoas o, para para cripto? O Cabe vai lançar uma coleção de NFT? Cara, eu vi o vídeo Deveria, de apresentação. É, é que lançasse vi... vi... ia bombar, no cara. No vídeo de apresentação, ele é o Binance Man. Tipo, ele, ele botou uma mascarazinha, assim. virou tipo um super-herói e virou o Binance Man apresentando a Binance para tipo, a mulher X lá que queria comprar cripto. Tipo, estava com dificuldades em comprar cripto enfim ele faz a mãozinha assim. Enfim, é pra... vamos ver o, o desenrolar dos próximos uh, ads deles. Mas... Cara, legal que estão fazendo algo. Estão fazendo algo para alcançar as massas, né? E eu queria aproveitar isso para puxar outra discussão que a gente teve sobre alcance de massas via redes sociais. Que é essa mania do mobile agora que está surgindo em cripto. Cara, achei isso muito esquisito. <risos> então, aí essa Você eu é gostei. Tem uma opinião muito formada, cara. Essa eu já gostei. Que é... Enfim, para contextualizar, né, a gente teve um anúncio da Solana, né, que Solana é uma das redes uh, de, de primeira camada aí mais uh, consolidadas, um pouco controversa, mas é uma das mais consolidadas, que anunciou que está preparando um celular, um telefone celular voltado para a Web3. Uh, pouco depois disso, você teve a HTC, que já tem um histórico né, de, de ter celulares, aí, de produzir celulares, também fazendo um celular voltado para a Web3. Eu, eu tive essa discussão com o Bruno, eu achei isso muito bom porque, cara, a adoção em massa vai vir pelo mobile, né? Acho que quase tudo não é feito mais em, em computador. Não tenho porcentagens na cabeça agora, mas eu tenho certeza que é um percentual maior de pessoas que usa uh, mobile do que computador. Então é um passo que eventualmente vai ter que ser dado. Assim, claramente, o primeiro protótipo que eles lançarem não vai ser a melhor coisa do mundo, vai vir com falhas. Mas, já deviam estar zoando a Solana, porque a Solana está com tanto problema na, na parte core dela, eu, ou pelo menos tem, teve tanto problema num período recente, não vou falar tá, porque muitos dos problemas não foram necessariamente endereçados, mas não estão mais acometendo hoje, pelo menos, a rede da Solana. Então, não vou falar no, no presente, mas ela teve tanto problema recente, o cara vai lançar um celular, cara, um celular fora que... É, o cara vai ter que trabalhar com hardware ali, vai ter que fazer toda a programação, tudo bem, Android, não é tudo rodando em blockchain, já devem ter feito alguma zoação que o negócio vai ficar seis horas fora de <risos> funcionamento, <risos> yeah, yeah, com certeza, yeah. porque a rede da Solana costuma ficar seis horas fora de funcionamento, também não sei, porque é sempre seis horas, mas geralmente é sempre seis horas, então, cara, eu, eu acho uma perda de foco bizarra, assim, eu acho que tudo bem, no futuro pode ser que o cara desenvolva alguma coisa legal, que seja incorporada em aparelho, que a gente usa no cotidiano, que é sistema Android ou até iOS. Mas, cara, eu acho uma perda de foco para o time de desenvolvedores da Solana, que, salvo engano, é o terceiro maior time, é Ethereum, Bitcoin e Solana, em termos de desenvolvedor, eu acho que é isso. Eu, não sei, eu, eu sei que Solana, em rede de primeira camada... É, como em, entre Ethereum, Solana e as outras redes de primeira camada é a, é a segunda colocada, não sei com relação a Bitcoin. Mas, cara, eu acho uma perda de foco tremenda. E eu acho que não deve vingar. Eu não compraria um celular da Solana. Eu também não compraria, não. Tanta marca boa aí no, no, no mercado, você comprar um celular da Solana. Né? Eu acho que vai gerar um aplicativo interessante no futuro, cara. Então, as primeiras vendas vão ser para entusiastas, cara. Isso é. é óbvio. Você vai comprar? É. <risos> não, porque tipo, vai vir numa faixa de preço uh, competitiva até, dependendo do hardware que eles entregarem, né, acho que tá na faixa ali dos mil dólares, uh, que enfim, qualquer lançamento que você pegar Apple, lançamento Samsung, vai, uh, sai aí por mil, mil e cem dólares, e eu não tô com capital para ficar gastando assim, em entusiasmo, <risos> prefiro investir e porque ele tinha 25% da carteira em cripto. <risos> Mas, cara, eventualmente, meu, vai sair desses primeiros protótipos, vai sair um aplicativo, vai sair um outro celular de uma outra marca que, pô, vai ser o cara que vai fazer a virada de UX ali, vai ser um baita do aplicativo que vai resumir sua wallet ali, que são, sei lá, milhares de caracteres aleatórios num negocinho simples, num número de celular para fazer uma transferência de moedas, cara. Eu acho que vai vindo do mobile, meu. Eu acho que a gente não, precisa eu concordo, disso. Eu concordo. Mobile. Eu acho que é a porta de entrada para muita coisa. Eu acho que realmente tem que ter uma tecnologia mobile mais desenvolvida. Agora, eu não acho que vai ser o celular da Solana. Eu acho que vai ser um aplicativo, talvez construído por eles. Eu acho que deveria ser um pouco diferente a ótica e o foco do negócio, cara. Eu não acho que isso vai agregar, principalmente numa... é que naturalmente é o mercado de baixa que vai desenvolver tem que ver quanto que eles vão entregar isso Eu espero que seja um momento de mercado um pouco mais favorável porque aí no momento de mercado mais favorável você tem aquele fomo o cara quer comprar porque ele acha que esse negócio vai ser o. A versão do futuro, o pessoal de cripto vai comprar até por ser colecionável. Ele vai comprar e vai colocar hum. num quadrinho aquele celular, nem que seja por isso. É, mas se for num mercado de baixa, cara, eu acho muito difícil vingar. A usabilidade vai estar tá embaixo, o pessoal vai estar tá usando menos. Eu acho muito, muito ah, duro. Não, não tem o pessoal que faz a coleção lá desde o primeiro iPhone até hoje, tem todos guardados? É, ele vai ter um Solana Fone. É, Como é que chama coisa... esse negócio, inclusive? Você sabe o nome? O da Solana chama Saga e o da HTC chama Exodus One. Ah, Eu um, um fan... dos. Você <risos> vê que o nome já é bem comercial. Né? Não, o fun fact aqui do, do Exodus, né, da, da HTC, é que ele só pode ser comprado por cripto. Então é Bitcoin ou Ethereum e aí é o valor ali que equivale a aproximadamente mil dólares. Eu vejo bem parecido aí com o Microsoft Phone quando lançou, que a galera tava no hype assim falando que ele ia revolucionar todo o mercado. Aí deu um tempo aí. Não vem mais ninguém com esse celular do Microsoft Phone. Eu nunca vi ninguém. Ah, acho que eu nunca tinha é... ouvido falar. Não, <risos> já tinha ouvido. Já tinha o desenvolvedor para desenvolver o aplicativo, e tal, nos problemas. Falaram que era bom, assim, mas morreu ali, né? Não teve adoção. Ó, queria, queria perguntar uma coisa, que é até um negócio que a gente estava comentando, que está se provando um pouco o contrário, e para mim é surpresa, porque a minha percepção era, era outra sobre isso. O Vieira mandou aqui, comentem sobre a dominância, que era para voltar para o BTC, mas parece estável. E a gente comentou isso, inclusive, numa newsletter de manhã, é... num, num dos comentários que a gente fez, que a gente tem um, um pressuposto que outros ativos estão sendo considerados seguros e por isso não está migrando totalmente para o BTC, ele está migrando para um consolidado de outros ativos. Mas vou deixar o Eric comentar aqui qual é a percepção dele. É, eu acho que a gente comentou no relatório semanal de duas, duas ou três semanas atrás disso, que foi quando eu comecei a falar contigo da... Uh, de não utilizar mais somente a dominância do BTC para medir a uh, eventual entrada de um, de um ciclo de baixa, né, de um bear market uh, mais pesado, mas sim englobar as stablecoins e, e Ethereum junto. Então eu não sei como está esse percentual agora, né, mas a gente via a estabilidade do, da dominância do Bitcoin, seguindo ali nos... Acho que chegou em quase 50% nesse ciclo, mas agora está em 42%, 43%, está tá nessa margem que é baixa na né, historicamente. Só que se você pegar e somar é, Ethereum que está tá, tá sendo tido como um ativo seguro né ou pelo menos com um bom risco retorno mais as stablecoins uh, isso já abrange quase 80% do mercado. Então é, eu acho que usar a métrica da dominância só do Bitcoin já está um pouco defasado visto a utilidade que a Ethereum tem apresentado. E eventualmente com o desenvolvimento do mercado a gente pode colocar uma ou outra aí. Quando começar a se destacar, né? Acho que não tem como trazer outras L1s, né? Trazer uma Cardano, uma Avalanche, uma Solana para essa métrica, porque eu acho que não estão lá ainda, mas a gente vê esse conjunto de ativos seguros com um aumento de percentual de dominância. Não só mais o Bitcoin. É, eu, eu mudei até um pouco a minha percepção de não segurança, mas a simetria com relação ao Ethereum. Porque eu tradicionalmente alocaria bastante em Bitcoin, e Ethereum, até para me proteger, tirando stablecoins Stablecoin é aquelas moedas que têm uma paridade com algum outro ativo, geralmente a maioria das Stablecoins é uma paridade com o dólar, então ela tenta replicar o valor do dólar. A maioria delas é através de um emissor que emite aquela Stablecoin colocando lastro é, na carteira. É, eu tenho uma percepção um pouco diferente. Então Stablecoin, beleza, com certeza um ativo para o pessoal que está em cripto que quer é fugir da volatilidade, se expor ao benefício de uma moeda fiduciária, então aos benefícios de uma moeda fiduciária, mas também ter os benefícios de cripto, então o cara tem uma portabilidade maior, o cara tem uma autonomia maior e consegue transacionar no universo cripto com aquele valor de uma forma mais simples, é, mas Ethereum eu estou com uma percepção um pouco diferente de assimetria, justamente por causa da virada do The Merge. Então a questão não é se eu acho que vai dar certo ou errado, mas você tem um evento, um gatilho, de destrave de valor ou que pode reduzir o valor daquele daquele ativo eu não sei se vai dar certo é, não que eu esteja pessimista eu acho que vai mas você tem um fator de incerteza ali então por ter esse evento tão importante num período tão curto de tempo em tese tão curto que tá alongando <risos> é até um negócio que hoje falaram que vão adiar a bomba de dificuldade enfim mais uma vez provavelmente vai ser adiado mas eu acho que a simetria pode Ser para baixo. Então, beleza, você tem um eventual gatilho, um eventual valor que pode ser destravado, caso ocorra, mas caso não ocorra, é, você vai ter uma queda de preço. Então, eu acho que ali realmente tem uma alocação mais tática do que para reserva de valor, como o caso do Bitcoin. Então, pô, quero guardar meu dinheiro em cripto, quero guardar em Bitcoin. E tradicionalmente olhando, cara, você pode olhar como reserva de valor para compras em cripto. Então, pô, é, o que, que pareia uma compra de um NFT? Então, para o pessoal que tem usabilidade em cripto, não que quer investir com uma alocação. É essencialmente quantos Ethereums você paga, ou quantas Matic você paga, você olha tudo em cripto o Bitcoin comparado a criptos de uma forma geral está mantendo essa paridade então para o cara que tem usabilidade ali ele está mantendo aquele valor então eu acho que de certa forma ele cumpre o propósito dele é, de ser uma reserva de valor dentro do ambiente de cripto mas ele não tem essa correlação com o mercado tradicional porque esse ambiente está muito inflado com muitas pessoas que se alocaram no curto prazo querendo investir em algum ativo de tecnologia ou que valorizasse muito mas eu ainda acho o Bitcoin o ativo mais seguro mesmo não tendo esse efeito de dominância para é... fora que você tem eventuais problemas com stablecoins tem uma discussão muito grande de qual stablecoin é seguro ou não eu acho Bitcoin é, o ativo mais seguro pelo menos para mim para se alocar em cripto tentando reduzir e mitigar esse efeito de volatilidade e efeito de desvalorização de preço não sei se concorda comigo não concordo é que eu tava só justificando a uh, o percentual de dominância ponto né a uh, eu também não não colocaria dinheiro em se é para guardar em stable eu prefiro deixar em dólar eu não quero deixar em stable se for para deixar Uh, querendo ter caixa. E se eu quiser fazer uma compra, eu converto lá em stable e aí faço a compra. Mas o percentual de dominância isolado do Bitcoin, eu acho que não está subindo mais nesse bear, justamente por estar tá sendo distribuído também em stables por pessoas que acham que seja uma maneira segura de guardar dinheiro. Tanto que você vê a dominância de stable crescendo, tá tendo, acho que já teve o flip, né? Pelo menos na Ethereum do, do SDC pela eu já da teve USDT... o Flip de Market Cap, eu tinha visto que tinha tido uma de troca volume. de volume, eu não sei se Market Cap já chegou a bater. Na Ethereum sim, travado dentro da Ethereum, ah. não sei se o conjunto de todas as redes. Vou até conferir isso agora. É, acho que isso é um negócio até legal para a gente explicar. 11 bid, de diferença. É, eu tá acho perto. até um negócio explicar é, um negócio interessante para a gente explicar para o pessoal, porque tá tendo um, um papo muito relevante sobre stablecoin, é, que é justamente qual o lastro, das stablecoins eu consegui o que ele é então você tem alguns tipos de stablecoin o mais comum deles é stablecoin de dólar então tenta parear o dólar e você tem um emissor centralizado então o cara emite aquela stablecoin é, e coloca dólares na sua carteira para lastrear aquele ativo então em tese se eu tenho uma stablecoin de dólar eu vou para aquele emissor e falo pô me dá um dólar e aí ele teria que te dar um dólar em contrapartida e aí você teria paridade de preço porque você tem algum ativo por trás daquela stablecoin. Só que existe a discussão, principalmente com relação a Tether, que é o SDT, é, é, se ele tem esse lastro. E já tem essa discussão há muito tempo. É, e se ele não tiver esse lastro, potencialmente você tem uma perda no mercado cripto de um valor relevante que não estava lastreado, mas que justificou muito da variação de preço. Então você teve muito da alta do mercado cripto explicada em momentos que a oferta de de tether aumentou bastante teoricamente lastreado e esse tether foi utilizado para comprar é, muito Bitcoin, muito Ethereum, então as pessoas aceitaram pegar um Tether que eventualmente não seria lastreado em troca dos seus ativos. Isso pode ter inflado o mercado, e agora, se você não tiver lastro para esse ativo, você vai desinflar o mercado mais ainda. Então, você já teve um efeito de desalavancagem, já está tendo um efeito é, severo desde a da época da Terra, você teria mais um efeito desses, que seria de desalavancagem do mercado, que poderia jogar o mercado mais para baixo. Então, eu acho que. Esse é um fator extremamente relevante, e é por isso que eu não, não estou evitando ficar em stablecoin agora. Se fosse para ficar, eu ia ficar no SDC, e a gente até comentou de DAI. DAI eu não sei tão a fundo, porque é mais algorítmica, então é, é, não é algorítmica, na verdade ela é lastreada em outros criptoativos, mas ela tem é, um método de funcionamento ali, que é através de liquidação de garantias, que é, eu acho que precisa de um tempo relevante para a gente conseguir realmente testar a efetividade, falar, pô, no longo prazo isso aqui é assertivo. Então, é um, um, uma cripto um pouquinho mais arriscada. Acho que stablecoin é com emissor centralizado que é, certifica a garantia é mais seguro. Mas da mesma forma, eu não ficaria em stablecoin nesse momento. Prefiro ficar em, em dólar. É, por sinal, a gente soltou um, um relatório, né, explicando os principais tipos de stablecoin com nossas opiniões sobre os principais representantes de cada um dos tipos. E, enfim, spoiler, nossa opinião final seria ficar num emissor centralizado ainda e seria aí a USDC também a é minha opção. E eu queria puxar que tanto a Circle né da USDC quanto a Tether dão para lançar o euro, né? E eu acho que o euro, o eurocoin foi lançado ontem até, uh, da Circle, e a Tether, não sei se já lançou ou vai lançar, mas eu acho que se você pegar daqui para frente, né da emissão da eurocoin para frente, a soma do dólar com o euro, eu acho que aí vai ser o flip real do entre empresas, né? Circle superando a tether com, com esse euro rodando. Provavelmente, por questão de segurança. É. Então, eu, eu, eu, é. eu acho que o momento pode ser bastante difícil caso a gente perca esse laço. Então, se você se a gente for olhar até. É, gradativamente, essa oferta de Tether está caindo porque muita gente sacou. Então, até o, o, o time da Tether se gabou no Twitter que eles tinham realmente uhum. fundo, mas, cara, eles têm fundo para pagar uma parte, teoricamente, segundo o especulo Mercado. Então, eles vão pagar até onde der e vai chegar no momento que se esvai aquela liquidez e o cara não tem mais como pagar. Em tese, não estou falando que é esse o caso. O ideal é que isso vá caindo e o cara consiga pagar tudo. É o que a gente espera que aconteça, uhum. mas não tendo auditoria e eles inclusive contrataram auditores para realmente soltar e eu espero que dessa vez aconteça de uma forma é, porque não é a primeira vez que eles dizem que vão fazer isso e acaba não saindo nada aí esse risco mitigaria bastante eu acho que até seria um fator positivo para destravar preço agora no Bitcoin porque eu acho que existe um fator de preço desse risco do tether agora junto com as plataformas de lending eu nem sei qual que seria o impacto em lending porque tem muito do lending que é justificado através de stablecoins tanto na parte tomadora quanto na parte de garantias, então o impacto também pode ser muito severo em lending, desalavancando bastante, gerando mais liquidez no mercado, uhum. então dessas plataformas, e aí eu acho que pode ser bastante severo esse, esse risco de, de tether. Até aqui, ó, uma pergunta do André. Qual que é a melhor cripto... <risos> essa, essa é difícil. Qual que é a melhor cripto para shortear? Eu, eu tenho uma pra opinião muito chortear. clara. Eu tenho uma opinião é, muito clara. Aí, depende de que horizonte de tempo você está vendo... <risos> E hum, tem que ser ó, uma curto e uma longo prazo. Cara, longo prazo, o SDT. <risos> o SDT. Cara, a gente tava tendo essa discussão, ah, a gente tava tendo essa discussão, né? Ó, eu tiveram players grandes tentando fazer isso, que não conseguiram, composições de centenas de, novo, de milhões é uma de posição, dólares. Nesse caso, uma posição de assimetria, porque como é uma stablecoin, em tese você vai carregar essa posição com custo de oportunidade de tá estar ganhando em outra coisa, shortando uma stablecoin que, teoricamente, para cima de um dólar ela não iria. É, a não ser que o cara tenha mais lastro e fale, <risos> ah, não, agora eu vou pagar 1,50 para cada USDT que você, que você me der. É, mas, em tese, para cima de um dólar não iria. Você teria o custo do carrego dessa operação, mas, eventualmente, você pode tirar um bom dinheiro se o negócio perder o PEG. Então, que é que nem o que aconteceu com o ST. Teve, Muita gente tá fez isso em ST na hora que tava perdendo o PEG lá em cima e ganhou uma quantidade relevante de dinheiro apostando contra uma stablecoin. Então... Teve, teve até brasileiro que chegou a dar notícia aí que o cara pegou, meu, shorteou lá em 95 centavos e levou até, até o final. Cara. É, eu, ia falar, um eu ia falar na, na Dodge que eu acho meme ah. coin eu acho duro só que cara do é muito complicado porque esse negócio é o Elon Musk que vai falar alguma coisa no Twitter você vai tomar um então, short assim, squeeze né você você vai vai ajudar o, o comprador ali a valorizar o, eu acho o ativo essas, dele meme coins Dodge shiba eu acho muito difícil para shortear assim porque é perigoso né é, qualquer movimentação ali do Twitter você tem o um risco de se ferrar ali é o complicado é pegar o timing né tipo uma hora vai cair, é, eu acho completamente bizarro estar no top 20, um monte de meme coin. É, mas isso só mostra o quão novo e, e pouco racional o mercado é, por enquanto. Vai cair, vai, mas pô, não é algo que se dá para você shortear agora, sendo que com o tweet do Elon Musk o negócio ah. já vai te liquidar inteiro. É, e eu estou respondendo a pergunta do André, tá? porque eu, eu não opero shorteado em cripto e, jamais. E você falou longo prazo. É, longo, longo prazo. prazo cripto, né? Tipo, e curto prazo? O que você shortearia no curto prazo? Cara, de cabeça assim, eu daria para tentar o SDD, outro stable também que já estava perdendo um PEG há bastante tempo, só que ela tem um, um porém, né, que o, o Justin Sun lá, o dono, é, que é da Tron, né, o SDD é a stablecoin da rede Tron, e o dono da Tron é, tem dinheiro suficiente para pegar todo o cap da USDD, então ele consegue manter o, o, o PEG ali, não é uma aluna da vida que tinha 40 bi de, uh, de cap. Então mesmo que tenha algum problema, em tese... Ele consegue comprar todo o estoque, todo o supply de USDD. Mas o modelo é muito parecido. É igual. Ele poderia gerar Ele tem algumas diferenças ali... Ele tem uma diferença ali na quantidade de absorção de curto prazo de oferta e demanda, né? Naquela arbitragem de curto prazo, eles criaram um instrumento que conseguia... É, tinha um Um player específico ali, que eu esqueci o nome... Que ele conseguia absorver mais no curtíssimo prazo do que do que teoricamente o, o restante o, o que era para ser sorteado tipo já deveria ter sido sorteado tipo antes não, não sei se agora é o melhor momento apesar de achar que o mercado ainda vai cair mais um pouco eu não acho que tem uma simetria tão grande para baixo para valer o risco de você começar a shortear coisa agora ó oh, aquele monada tá perguntando se a gente pode comentar do hack da bridge então na bridge provavelmente é da armory né eu que acho que, sim. que foi uh... Enfim, mais uma bridge foi hackeada, dessa vez foi a bridge Horizon, se eu não me engano, que era a bridge Ethereum uh, Harmony, né, da, o token One, e enfim, levaram, sei lá, acho que eram 100 milhões de dólares. Uh, de novo surgiu uh, o papo né, de, de bridges não serem a melhor solução para a escalabilidade de, uh, enfim, de qualquer rede que seja, mas agora no caso foi da Ethereum. Uh, é o elo mais fraco, é o elo menos seguro, e, enfim, só aconteceu o que já tinha acontecido outras vezes, foi o que aconteceu na wormhole da Solana lá atrás também, na, com a ponte com a Ethereum, só que a curiosidade dessa vez é que acho que linkaram esse hack a, ao grupo Lazarus, que é aquele grupo de hackers norte-coreanos que também foi o mesmo grupo que hackeou a Ronin do Axie Infinity. Então eles estão se especializando em ataques em, em pontes né? em pontes de de blockchains é, vai dar alguma coisa não porque eles essencialmente trabalham para o governo de da Coreia do Norte então enfim é, parem de usar bridges não acho que é a melhor opção no momento é acho que cara é, e isso isso é importante da gente comentar até porque a segurança de uma determinada blockchain não necessariamente está nas soluções de escalabilidade de funcionalidade construídas em cima daquela blockchain então se você tem uma determinado um determinado protocolo ele pode não estar passivo passível da mesma segurança que a blockchain está então acho que é até necessário no caso da Ronin era até mais mas até mais esdrúxulo porque o cara tinha muito pouca validação totalmente centralizado e aí você teve um hack de uma coisa eu não sei se foi esse o caso também dessa bridge mas de certa forma esteja na blockchain, tente fugir dos protocolos em termos de deixar o seu dinheiro ali, a não ser que você conheça muito bem o protocolo e tenha muita segurança nele. É, queria comentar também do que está que acontecendo 3AC que teve novidade essa semana e BlockFi. Cara, ah, então aqui seria um, uma linha do tempo, né, do que está que acontecendo com essas liquidações em, em sequência aí, né? É, Passaram-se algumas semanas lá de Luna aí veio uh, as insolvências de plataformas de lending. aí tudo meio que começou a se voltar para 3AC, então tendo uma perspectiva de tempo um pouquinho maior agora, a gente meio que consegue enxergar o que está que acontecendo e tudo realmente se concentra na 3AC. Então vou tentar resumir isso aqui, que foi... Bom, basicamente 3AC era um dos principais fundos de investimento em cripto, era um fundo de hedge, e acabaram crescendo bastante, só que qual foi o o, o modus operandi deles, né? O que que eles estavam fazendo? Eles iniciaram ali no começo do Burrun, começando a pegar empréstimos em Bitcoin de praticamente qualquer coisa que eles conseguiam. Eles estavam pegando empréstimo de tudo. E aí tem uma outra entidade que é a GrayScale, e a GrayScale, ela criou um um Investment Trust, né, que seria como se fosse uma holding por não poder criar um, um, um Spot ETF, não, um ETF à vista de Bitcoin. É esse... é, até, até explicar esse conceito, o que, que ela fez? Ela não conseguia criar um ETF, um ETF, um veículo de investimento negociado em Bolsa, ou seja, um fundo... Que a tivesse, vista, né? Porque é, em futuros. Tinha já. Esse, esse só não liberou a vista. Então, ele não conseguiu criar esse fundo que, teoricamente, compraria Bitcoins e seria negociado em bolsa. Que é essencialmente o formato que a gente conseguiu criar aqui no Brasil, porque o regulador permitiu. Sim. Então, quando você vê alguns fundos listados em bolsa aqui no Brasil de criptomoeda, é, como por exemplo Hash, que eu acho que é o mais conhecido, é mais ou menos isso que eles queriam criar nos Estados Unidos, só que só para Bitcoin, que seria o Bit11, por exemplo, aqui no Brasil. O é, que, que eles fizeram? Eles fizeram um. Um trust, que é, é você cria uma empresa, encartera o Bitcoin e lista a empresa. Então foi mais ou menos esse esquema e, e chamava GBTC, chama B, GBTC. Isso, e vocês até conseguem é, procurar no TradingView. Aí vocês veem, é, tá, tá lá listado. Só que qual que foi a curiosidade? No início do Bull Run, né? Ca cada share, né, cada cota do GBTC seria um para um com o Bitcoin. Então, né, você deposita um Bitcoin, você recebe uma cota do fundo GBTC. Uh, então muita, muito institucional que não ia se expor a cripto, cripto, né, seja por motivo regulatório, seja por sei lá qualquer outro motivo, começou a se expor em cripto pelo Gbtc. Isso criou ali no Bull Run um, um, uma demanda tão grande que fez com que o Gbtc criasse um prêmio sobre o Bitcoin que chegou a quase uh, 1.5 vezes, né? Acho que o, o, o all time high ali foi 1.48. Ou seja, é como se o Bitcoin... Você pagasse 1.5 Bitcoins para ter o equivalente a um Bitcoin em valor por trás daquela empresa. O, o, o contrário, né? Você, é... Não, você ah, paga não. mais, é isso. É, você poderia você entregar... mais para ter menos em valor. É que se você estivesse comprando o fundo, o né? Fundo, Mas se você, você poderia depositar um Bitcoin com eles e pegar uma cota que valia um Bitcoin e meio. É, exato. Então, e o que, que a <risos> que que 3AC e outros players fizeram? Falou, pô, o cara pegou Bitcoin emprestado de tudo que ele conseguia, Transformou <risos> quase tudo em GBTC, ou seja, ele já estava se alavancando nessa posição que, enfim, para fazer o resgate, né? Não era instantâneo, né? Você tinha ali o período de seis, meses a, a, do, de seis a 12 meses né, para fazer esse resgate. Então, em teoria, você teria um ano para ganhar um prêmio de 48%. Ok, só que a GBTC ela não realizava esse lucro, ela não começou a realizar o prêmio que ela tinha no GBTC. Ela usava o GBTC como garantia em outras aplicações então ela ela se alavancava ainda mais em GBTC tá dando para entender sim Beleza que que ela fazia ah, peraí, tá. enfim é, por que que a blockfi entra nesse meio né que a blockfi é uma instituição de lending né de empréstimo então a blockfi emprestou quase um bid de ombi um, um, um bilhão de dólares para para a Grace para três 3 que tava com esses dólares em bitcoins em GBTC só que usava esse GBTC para se alavancar em Stablecoin, adivinha qual, adivinha qual plataforma que estava oferecendo rendimento alto em Stablecoin um tempo atrás? Terra Luna, né? no Anchor, então eles tinham parte desse Stablecoin na Luna, se ferraram nessa, e enfim, BlockFi começou a, a, a liquidar as posições deles, porque eles estavam com um overcollateral lá, de, era 1.3 eu acho, 1.3 para 1, né? Então, para cada esse 1 bilhão de dólares que eles emprestaram para GB para 3AC, estava lastreado por 13 bi doll da 3AC. Eu tô me confundindo os nomes aqui. Só que eles provavelmente tinham empréstimo também na Celsius. Eles conseguiram fazer com que a Voyager, que nem é uma plataforma de empréstimo, é uma corretora, emprestasse 660 milhões de dólares para eles. Então, os caras estavam basicamente alavancados em tudo que eles poderiam estar mostrando um pouco da, sei lá, se a é inocência ou, ou fé no sistema. E, enfim, o mercado começou a cair. Aí o mercado começou a cair por conta da Luna. Eles estavam muito expostos em Luna, tiveram um prejuízo muito grande aí. Estavam uh, expostos também na, na plataforma lá de da Lido com STeter que também que perdeu peg. Que perdeu peg. Só que é, um, é uma posição que você acaba ficando, apesar de ser um para um com Ethereum. É uma posição ilíquida, né? Você não consegue sacar o Ether que tá ali. Então o saque de. a venda de muito Ether por, sei lá, querendo liquidez, fez com que o PEG com o Ether é, perdesse, acho que está em 7% agora, 5%. Então começou a dar um efeito cascata aí, que por conta da 3AC e o perda de paridade da Luna, fez com que BlockFi ficasse. Não está insolvente ainda, mas sofresse um pouco. A Celso ficasse insolvente e trouxesse à tona a possível insolvência de outros players. E... É, acho que até uma forma legal da gente sumarizar é que a 3AC, o que ela fez foi utilizar as reservas que ela tinha para deixar de garantia e com essa garantia pegar empréstimo e novamente ir se alavancando o máximo que ela conseguia através de múltiplos instrumentos em múltiplas companhias. E no final das contas, quando elas ferrou em uma das pontas, tudo colapsou porque todas as reservas dela utilizadas para garantir em outras plataformas foram colapsando uma a uma. E aí no final das contas, as plataformas que tinham emprestado para ela ficaram insolventes, todo mundo no sistema acabou ficando insolvente e agora existe o risco disso respingar na BlockFi. Então, quando surgiu até o, a história da, da Celsius, existia o medo de que isso fosse respingar na BlockFi porque a, a BlockFi era a principal plataforma de empréstimo e agora tem uma especulação mais forte porque a FTX tinha feito um aporte justamente o que você tá falando. A FTX tá comprando tudo, esse aporte foi em empréstimo, mas teria uma opção embutida para comprar teoricamente a BlockFi como um todo, gerando a especulação no mercado de que a BlockFi também estaria insolvente, porque essa, esse essa compra seria feita a um valor praticamente irrisório frente ao que a BlockFi já teve de valuation. Então, é como se a empresa não valesse realmente nada, o que só valeria a pena da FTX comprar se fosse uma empresa insolvente ou com algum problema muito grande por trás que a, que a FTX ia precisar suprir. Então, é, qual foi esse boato e alguém já se pronunciou no, da BlockFi ser é real ou não? Cara, então a BlockFi, né, uma breve linha do tempo deles, que é, é do, do sucesso ao fracasso, eles Cara, eles estavam pretendendo fazer um IPO, se não estavam, estavam muito próximos disso, né? Eles fizeram um levantamento lá, não sei quantas séries de levantamento foram, mas estavam avaliados em quase 5 bilhões de dólares. Beleza, corta alguns meses para frente. Uh, fizeram um novo levantamento de. com valuation de 1 bilhão. Aí já, né? O pessoal já começou: opa, o que aconteceu, né? Para cair de 5 para 1. Já começou a ficar um pouco estranho. Veio o caso da Celsius. E passou um pouquinho, a FTX estava fazendo um empréstimo para eles de 250 milhões de dólares, e uma semana depois desse empréstimo, começou o rumor de que eles comprariam a BlockFi por 25 milhões. Ou seja, de um valuation de 5 bi para uma possível compra de 25 milhões, era um desconto de 99,5% que o pessoal estava falando, é, ficou bem estranho. É, o CEO da BlockFi veio à tona ali no Twitter e falou, ó, oh, tá rolando rumor aí, só acreditem no que a BlockFi tá falando. Só que assim, né, não duvido nada que isso realmente esteja acontecendo, porque foi propagado por muita gente. O que não quer dizer que seja verdade, mas é estranho. Então a BlockFi entraria aí para o pro, pro, pro hall de coisas que a, que a FTX está comprando. A FTX começou com rumores de que eventualmente compraria a Robinhood também, que é a, a corretora lá sem taxas dos Estados Unidos, que, enfim, grande parte do movimento da, da GameStop aconteceu na Robinhood. E também estava com rumores de que eventualmente compraria a Celsius. Só que aí o caso da Celsius, você vê o quão sério é, porque uh, fontes disseram que eles voltaram atrás nessa possibilidade de compra da Celsius por causa de um rombo de 2 dois dois bilhões de dólares. E enfim, Celsius já é um caso, acho que perdido aí, que tá, não tá querendo assinar o decreto de falência. Mas enfim, essa é a situação do mercado, tá um caos total, mas a 3AC uh, é o centro de tudo, tudo se volta a eles. E como fun fact aí, o Suzu, né, que é o dono um dos donos da 3AC, tava com um iate de 50 milhões de dólares, ele tinha dado o bid lá, ele não tinha terminado de pagar. Mas eventualmente esse at vão, vão vir atrás desse IAT e de uma casa de 35 milhões também que ele tinha. Então Sim. eles já estão na corte, acho que foi a, a corte das Ilhas Virgens Britânicas, que está indo atrás deles. E por sinal foi da, a Derry Beach, a Derry Beach que fez o, o, o processo para que liquidassem a 3AC. Que também é uma plataforma grande. Mais conhecida por opções e futuros derivativos, especificamente, de, de cripto. É, uma última coisa que eu queria que você falasse, porque está gerando um burburinho, é de Phantom e Polygon, que teoricamente muita, muitas pessoas falaram foram hackeadas, mas não é bem assim, é muito mais uma, um problema de Web 2 do que efetivamente blockchain. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho por, por que, que as pessoas estão falando isso. Perguntaram aqui ou você só levantou a Não, assunto? eu só levantei a bola porque ah, eu sabia tá. que estavam comentando. Não, é, é que está tá bem recente. Mas enfim, gente, é pra hoje. É para quem não sabe e vê, é justamente disso que a gente tá falando. É, não, é que é, é recente, assim, papo de três, hora. tr é, três horas atrás, assim. eu Começou hoje de manhã a rolar esse fato de que, esse boato de que Phantom e Polygon foram hackeadas, né? A rede foi hackeada, meus fundos estão em perigo, o que eu faço? Então, não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a RPC foi hackeada, aliás, não foi nem RPC, mas a RPC. É o, o link da web 2 com a web 3, né? A forma como a gente consegue se conectar na web que a gente tem com a blockchain. Então, é um endereço de web. O que foi hackeado foi uh, o endereço da Polygon, um dos endereços da Polygon que leva a RPC da Polygon e da Phantom, quero era o mesmo, quero era o tal da ANKR, Anchor, não, não sei como se pronuncia. Esse endereço foi hackeado. Então, em teoria... A, a RPC estava em posse do hacker. A gente não sabe se ele saberia ou, é, trabalhar ali como uma RPC, mas enfim, é, não foi a blockchain que foi hackeada, tá? Se você não fizer nada, nada vai acontecer, não consegue mover seus fundos. A... Um pouco antes da gente entrar em live já tinha saído o tweet de que tava tudo resolvido, só que a recomendação é de você esperar aí pelo menos mais umas 3, 4 horas para efetuar qualquer transação lá dentro, porque seus fundos só vão estar em risco se você interagir com um contrato que não seja o que você gostaria de estar assinando. E é isso que o hacker teria acesso, né? Ele conseguiria alterar um contrato que apareceria na sua tela ali, né? Numa Metamask e tal. Então, é basicamente isso. Não foi... A rede tá tranquila, não mudou nada na rede. Polygon segue igual, a Phantom segue igual... O problema foi Web2, não foi Web3. É, o RPC, é até aquele negócio, que quando você entra na MetaMask, você precisa colocar o um endereço para poder conectar. Então, para quem é. nunca fez isso, na MetaMask, que é uma carteira que você consegue conectar as plataformas, por exemplo, para comprar um NFT, você precisa conectar a rede que você quer utilizar, é, sei lá, seja Polygon, seja Ethereum, você vai precisar conectar. Ethereum não, que já vem configurado, mas. É, aí, para adicionar uma rede, você precisa colocar o endereço, o nome da rede, no mais, o RPC é uma das coisas que você adiciona lá, que você até busca na web de vez em quando, é. fala ah, qual que é o RPC desse negócio. E é justamente esse RPC que, foi, que passou pro problema, que é. é de web 2, é só a conexão. Esse é tipo o contrato de, de termos e serviços que você lê sem... É. Você, você só procura um tutorial, você fala, não, é isso, beleza, você copia, lê, você nem sabe o que você tá fazendo, você só aceita, é tipo isso. <risos> Mas a rede, cara, tá tudo certo, não não se preocupem, beleza é, a gente bateu 4 horas da tarde temos é, eu ia falar de novo é uma é uma frase comum que a gente fala nos podcast a gente tem 30 likes e 45 pessoas assistindo deem mais, mas é deem mais, por favor né porque 44 pessoas assistindo dá para dar mais mas a gente está com um ratio bom aqui de likes para pessoas assistindo comparado a outras participações. Mas se inscrevam no canal, ativem o sininho, sigam a gente no Telegram, Crypto genial, que a gente posta todos os relatórios, postamos de Stablecoin, de STTH, por que perder o PEG, STTH, um sintético de Ethereum, lançado pela Lido, cara, é difícil porque a gente vai aprofundando nos temas, aí o cara que acabou de chegar, ele fala, meu Deus, do que, que esses caras estão falando? Quem entender melhor Quem entender melhor entra no CryptoPills, genial que você vai ter acesso aos relatórios, eles estão fixados lá, então você consegue ter é, profundidade no assunto. É, um abraço, muito obrigado por participarem hoje aqui, é, e até sexta-feira que vem, às três horas da tarde. Ligue oito para reclamações. O que você tá fazendo? Tô tentando investir uma grana. aí, você liga para investir? É é Macarena. Macarena. Ai. Tu alegria Macarena, que tu